Aí, é pronto? Tá bom, agora tá filmando, Sobonha Aí tá ah, filmando, é. filmando a Sobreira lá mexendo com a coitada da vaca. Não deixa a vaca nem olha, nem almoçar. vai, Não deixa nem a coitada da vaca almoçar. A Sobreira vai te contar. A vaca tá falando ali, olha eu tô em paz a semana inteira. Quando vem esse menino para cá, é só a graça de Deus. Vai que ele passou lá, ele é tá não? É, ó, é verdade, olha lá. Ela deu cabeçada cabeçado no pau, mas não deu em mim. Ah, é porque. É, porque é, vamos dizer, você está grosso demais, Sobreira. Por que está grosso? Não, é. Você vê que está com cobra? Não, não, não. Aonde? Não, vai pegar mal. Ontem eu mando lá. Vai dar ruim. Se você vai pisar no lugar macio, você ver que ninguém quer cobra. Você só me fala que então, nós estamos aqui a Ibira, tio. Aqui não, é bem pra baixo da Ibira, Aqui é bem pra baixo da Ibira. Divisa com matinada. Segura, segura o boi, aí que ele vai cair aí. Olha aí. só. Agora nós estamos ouvindo aqui. Nós estamos descendo aqui só pra ver bambu aí pra você ver, ó. É, bambu e uma, a quantidade de água que tem ali embaixo. Né? É, porque eu descer aqui para ver uns bambus. Rapaz, que bambu top é esse, hein? Meu amado do céu, esse bambu é grossão mesmo. Tem aí bamba é bomba Luna. Por quê? <risos> <risos> ah, igual entendi. Não, não é não, ele é muito grosso, cara. Aí, chegamos aqui embaixo, tem, tem um corguinho. Rapaz, quando eu era criança, eu vivia dentro dos corguinhos para ficar pegando aqueles peixinhos petitinhos. Aqueles avelino, avelino. Se cair na água, não deixa o meu celular molhado. O é. é. que quem falou? Se tu cair na água para não deixar o celular dele molhado. Ah é? O, o seu celular é a prova d'água não, né, querido? Deu ruim. Feliberto, dá uma olhada aqui, Heli, ó. Fala. Ah lá, o sobrão já tá sapateando a bosta da vaca, vai embora, hein? Olha aqui, bão. Vai cabo, vai. Rapaz, olha que é vontade de entrar e dar um mergulhozinho aqui, rapaz. Limpar aqui, olha, olha lá, rapaz, botar a cabeça aqui, ó. Ih! Tem até umas bangueiras colhendo é. água aí, ó. É fundo, viu? É. Porque você não falou, tinha vindo preparado de bermudinha Aí, ó Que bonito, hein? É Ô, Bolha, vem cá pra você ver, ó, A beleza natural de Deus, hein? Só a mão de Deus e é Quantos milhares de anos Que é essa pedra aqui, hein? Nossa, tem muitos anos E outra, o legal sobreira? O povo fala que nós né, estamos sem água, né? A riqueza, hein? Né? Aí, Minas Gerais é pura água, filho. Olha só, aí, Sobreira, olha o É, ué, aqui, ó. Montamos uma rede por aqui, ó. Perto do Sozé aqui, nessa Seu Se é o Calipau, o Calipau não, é. Como chama isso aqui, ó? Babuzal? Babuzal. É, olha aqui que lugar bacana pra você montar uma rede aqui, ó. Pega nessa árvore, ó. Aí ó, no meu caso é para amarrar a rede aqui, ó. Nesse grau aqui, ó. Aí, ó, um daqui, o outro aqui, ó, ó Essa árvore aqui, ela verga, mas não quebra. Sério? Sério? E outra aqui tá até que com vim, hein? Mas olha o que é verigão, né, Não, Aí também não quebra nada, né? Olha, ah, agora, agora, agora o boi aqui, né? está do boi, olha ah. lá, o boi vem para cá, ó, olha lá, ó. ó. O, gaú, o gaúcho dá cala isso aqui, boi. Rapaz, se der grudar ó. isso aqui, ó. rapaz, esse bambu é grosso demais. Eu nunca vi esse tipo de bambu. Não, não é ainda. Isso aí deve ter uma. Uma. É Quando senhor é, chegou aqui no bicho lá? Acabou de virar? Já viu a quebrada vi do cachupir no coqueiro? O coqueiro chega lá em cima e quebra com ele? Nossa, <risos> Vai dar ruim que ele tá falando, tem 15 anos, essa moita. 15 anos? É? Tá, tá sem cortar? Tem 15, sem cortar é. tem 15 anos sem cortar ela? Ele, ele plantou. Eu tá. ah. Acho que é o, é o estilo de que é largo mesmo, é. não é só, Zé? É. é o jeito dele, que é o mesmo, né? É, é eu nunca vi esse tipo, não. É um babu gigante. É. Sem brincadeira, deve tá dando uns 30 centímetros de amplo, muito mais, hein? Olha aqui. 15 anos, tá. Maior do que o pau na minha é. mão. Isso oh, Na época, na Biba do Solinho, só usar usava isso aqui para sair água, não era? É, é. Isso serve até de cano também, a água saia dentro dela. certeza. Isso, é isso aqui é resistente, né? É, hoje. É é é uma... um de... Sim, conheço. Aí o que é que bonito, olha. Corvozinho passando. Um lugar totalmente natural, né? Não tem luz simples e humilde. Lugar bom para se descansar, fazer um piquenique ali que eles estão É um lugarzinho maravilhoso. Paz e amor, hein? Isso aqui é o melhor remédio que tem, ó, filho. A prieira. Aqui, se tiver prieira, na hora que Ô, a, bô, a vaca acaba de fazer o um negócio, você põe o pé quente ali. Né? Ô, né? O bom é, sabe é, contar, hein, é, Oribeo? É, é, é, você, é, você pode eu, perguntar eu, ao meu voo aí? Né? É. O meu voo fala, é. né, bom? Na época do senhor, quando era tempo de geada, o é. meu pai mesmo falava que o frio era tanto que o pessoal buscava a vaca no, no espaço era descalço. Que o frio era tanto que se chava o pé dentro aqui, ó, para esquentar os pés. Ó. Aí, ó. É verdade, José? Ele tá mentindo? É verdade. É verdade? A vaca cabal vai descentar E a latir a mulher E aí tá aqui E se vai, não que Esquentava Ô boi, vamos fazer o teste Traz O boi é muito frio de mel Opa, fazer Rapaz, eu prefiro ele congelado O boi, isso aqui tá fresquinho Olha lá, olha ó. lá Olá. aqui, mãe, tá fresquinho. Olá, lá, boi. Ó, oh, boi. Vem cá, rapaz, vou testar. Eu não, e vai mãe. pôr os sapatinhos lá, vou tirar ah. seu sapatos. Tá ah, é. é doido, hein? Você tá louco, hein? Aí não, errado. É Qual que é o tempo. problema, querido? É, o é. problema. Rapaz, tu já fez isso alguma vez na vida? Não. Mas tu tem a primeira vez. Hein? É, rapaz. Tu vai chegar lá em São Sebastião do Paraíso e falar Rapaz, eu consegui pôr até o pé da bosta de vaca aqui, hein? <risos> Não precisei ir na roça para pôr fazer esse monte de beijo <risos> Né, Diego? Tô mentindo? Não é, rapaz Tô mentindo? Ai, Não tô Meu Deus, então. Deus do céu <risos> Olha para você ver que imagem né que a... Estamos aqui na... no sítio do meu avô aqui, Sebastião Aqui ele cria aqui uma... Umas vaquinhas aqui, tem outra lá embaixo. Aqui tem um boi. Ah, não, é o... Não, é o, é o... Não, a vaca <risos> tá lá, o boi tá... O boi o <risos> <Ai, ia> O <pegou. risos> um boi... O um boi... O um boi não tá. <risos> ai, ai, ai, ai. E aquela vida não é meu, né? É <risos> Ali é a, a fiote dela, é a fiote, ela a criou tem pouco tempo. É, e o, o boi ainda tá aqui, ó, tá, é, tá criando coragem, ver se entra aqui dentro, aqui. <risos> se entrar ali, a mãe vem a favor do filho. Ela falou, meu filho vai morrer. E ela é vigia, filho. viu, é. Ó, ó, ó, o zóio feio gato. Olha, gente, aqui é a, a residência do meu avô, tem um belo jardim aqui do lado. Animal para todo lado. E... Agora vamos lá, gente. Vamos lá na porteira. Lá. É, vamos na casa da porteira. Vamos lá, boina. Aqui tem outro jardim aqui. O meu avô tem tá vindo é neninho olha é lá. Ó, avô, onde você vai? Vamos buscar capim? É, vou buscar capim. Ah, mas já é hora do almoço Diego. Olha aí, gente. Já É claro que... Não é Olha aí, aí, gente, pessoal. Muita água. Aí. A natureza é impecável aqui, ó. Meu vou tá indo lá pra frente. Vamos é neste momento lá buscar um capim. Neste momento nós estamos indo com ele buscando um capim para tratar das vacas. Você vê que tem bastante plantações de capim aqui, ó. Vocês vão ficar para trás mesmo aí? Aí, pessoal. Ô, Felizberto, vamos ver, vamos ver o que, que você vai arrumar aí, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. ó, ó, ó. lá, ó. Ó. Ele tá dando uma de tarzão, gente, olha aí, ó. Ó a situação disso. Hum, hum, hum, hum. Olha aí, tudo por causa de uma banana. Ó, ó, ó, ó lá. Ai, ah, olha lá. Bom, Jack, ó, eu agora olho, só olha só, isso aí vai cair de ponta. Ó. Ó, a bananeira ali, ó. Foi atrás de banana. Nossa, de ó. Bom. É um, é dois, é... Opa, ó o banho. Vai economizar água em casa. Olha só. Hummm. Ainda bem que ele é novo, né? <risos>